Já que a gente tem que evitar de sair de casa, vou ficar então longe de boas em casa Vou aproveitar pra fazer minha máscara de argila verde da Liot Que ela ajuda no controle de oleosidade, ajuda na acne é, Fecha os poros, faz aquele detox na pele, sabe? É muito mara é, Então eu vou fazer aqui Depois eu mostro pra vocês já passei a primeira mão de argila Aí o com que, o que sobrou Gente, aquele potinho pequenininho Vai dar pra fazer mais umas duas a três vezes é... Eu já passei a primeira mão da argila Aí eu venho e o que sobra Eu passo mais um pouco Pra fazer uma camada bem grossa na pele Pra não deixar esses branquinhos Tipo assim, sabe? E eu gosto de passar com pincel Que fica mais fácil de, de espalhar Muito bonitinha E uma dica bem legal É quando a máscara já estiver secando Tá vendo que tá puxando já aqui Pega água termal E aplicar Por cima Que ela potencializa a ação da da argila